Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você uma, uma reprogramação, né? uma, uma frase, na verdade, é, que vai te ajudar e muito, e muito, e vou deixar aqui uma reprogramação também para facilitar né, esse, esse conceito que eu vou te explicar aqui. O que, que acontece? Muitas vezes, né, quando você in, começa a se interessar por esses assuntos, poder mental, lei da atração, não sei o quê, você está numa situação complicada na grande maioria das vezes é isso que acontece e aí você tem normalmente o que? um desespero para sair daquela situação, uma ansiedade uma angústia uma... Pô, eu quero eu vejo N comentários nossa Fabrício, eu estou com dívida, eu preciso urgente resolver isso eu preciso urgente fazer eu... cara quanto mais urgente você sentir mais daquilo você está criando Quanto mais desesperador, quanto mais... Ah, eu preciso agora... Quanto mais isso, mais disso você está criando. É preciso que isso fique muito claro. Então, qual que é o, o segredo? É sentir que já está bem. Aquela pergunta, né? Como eu me sentiria caso já fosse real? Como eu me sentiria caso aquilo que eu quero se aquilo já fosse real, como, como, como que seria pra mim, se isso já fosse real essa resposta a resposta a essa pergunta é de estudo a resposta a essa pergunta é de estudo tá? essa frase que eu quero compartilhar com você ela está em uma reprogramação que vai ficar aqui abaixo e nessa reprogramação tem uma das frases que é a seguinte tudo está bem tudo está resolvido, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Tudo está bem, tudo está resolvido, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Esta é a forma de você receber, resolver problemas, talvez causas impossíveis. talvez Coisas que você fala, nossa, eu não sei como fazer isso o como fazer isso é, tudo está bem isso aqui pode ser falado de tantas formas gente, isso pode ser falado tipo assim olha, entrega nas mãos de Deus e aí é claro que sempre é preciso inteligência para a gente né, é, pra, é, praticar para ter resultado mesmo nisso aqui porque às vezes pode parecer que pô, então quer dizer que é só eu fazer isso aqui e ficar de boa, é óbvio que não tá, é aquilo eu, eu sempre digo o seguinte, olha o que que mentalmente você consegue fazer, mentalmente assim, olha, dentro da sua mentalidade, dentro do seu pensamento atual o que que você consegue fazer hoje para resolver tal problema né? então vamos supor que seja um problema financeiro, né, pô dentro da sua mentalidade aí, o que que você consegue fazer né? qual que é a solução aí que você vê, pô, faça aquilo, né, pode ser que o que você imagina hoje seja, por exemplo é, pô eu acho que eu vou sair para vender água no sinal. Ou oh, saia para vender água no sinal. Sabe? É isso que a sua mente vê hoje. Entra em ação. Mas quando você coloca tudo está bem, tudo está resolvido, e aí você está agindo, vem o quê? Ou vem o milagre, que muitas vezes acontece, de uma causa na justiça, uma coisa que... Um, um, sei lá, uma coisa muito inesperada acontece, ou você recebe... Claramente ali uma uma condução, né? Uma amostra ali do que você deve fazer para que aquilo seja resolvido. Tudo está bem, tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu fiz um vídeo na semana passada onde eu cito aqui o livro, né? O Poder do Subconsciente. Ele cita aqui uma frase que tem essa mesma essa mesma ideia, olha, dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses, é a mesma ideia dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses, essa é a forma de você resolver problemas que talvez você não tenha ideia de como resolver tá? não é ficando ansioso, não é lamuriano e não é também falando eu sou rico porque os dois extremos vão te atrapalhar tudo está bem tudo está resolvido, eu simplesmente agradeço e fique em paz. Aqui abaixo tem uma reprogramação para facilitar essa verdade entrar na sua mente. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário, eu gosto muito de saber o que você pensa e a gente se vê em um próximo vídeo.